Bom, é isso aí um bom domingo para todos essa semana eu faço mais comentários não preciso dar uma posição dessa câmera aqui então é isso aí né não temos muito o que fazer tal tá? hoje eu não estava muito afim de fazer comentários só passando o tempo aqui e desejando a vocês todos um bom fim de domingo Vamos ver se o Palmeiras vai ser campeão aí para ganhar o jogo hoje. Vamos ver, até mais.